Você certamente já ouviu a expressão Tal pessoa não tem censura entre o cérebro e a língua Será que você é uma dessas pessoas? Em geral, a gente fala disso quando a pessoa fala qualquer coisa E a gente diz, a pessoa fala o que pensa A pessoa é espontânea Então hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre isso Se é importante a gente ter essa censura e sobre algo muito interessante para a gente transformar a nossa vida num paraíso, que é o poder da sua palavra. I have learned that no one else can carry this load It's a train where I'm the only passenger on board Enjoy on this road oh.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 Quero muito te conhecer, você que quer é ir das proximidades dá um jeitinho de ir até lá para a gente se dar um abraço Maiores informações do meu site www.spiritcoaching.com.br E até lá! Se existe uma coisa que me incomoda um pouco são palavras Aquelas pessoas que falam, falam, falam contando pra gente tudo que está se passando na televisão ligada dentro da cabeça dela é demais, né? é como se você estivesse assistindo uma televisão e você conta para alguém olha, está passando tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa não se torna um pouco cansativo? será que você faz isso? então, existem pessoas que falam bastante o tempo todo sobre tudo o que está se passando na cabeça dela mas, na verdade, todos nós fazemos isso, de uma forma ou de outra A gente conta para os outros esse filme aqui Eu até brinco às vezes e digo assim A comunicação humana é algo simplesmente impossível Porque você tenta contar para outra pessoa o filme que você está assistindo na sua cabeça E quer que a outra pessoa assista algo, bom, é impossível então, muitas vezes a comunicação entre duas pessoas é algo tão difícil, não é? Tão impossível, é um milagre que a gente se comunique. Então, muitas vezes a gente simplesmente fala o que está se passando na nossa cabeça. E eu falei na introduçãozinha do vídeo né, sobre, a, sobre essa coisa da censura. Tem gente que não tem censura entre o cérebro e a língua. Na verdade, poucos de nós temos será que é importante ter essa censura? eu não chamo de censura, eu chamo de consciência então a consciência assiste os pensamentos será que é importante dizer para alguém e manifestar esse pensamento de forma que a sua palavra expresse algo a respeito da realidade? Hum. olha, é importante quando essa expressão for Positiva, quando essa expressão expressar a abundância, a maravilha, a felicidade, o amor. Mas para que expressar algo que seja negativo? Você já reparou a quantidade de negatividade no mundo? Por quê? Porque é comum a gente falar assim. Lembra dos meus pais que eu te contei dizendo para mim, você é pobre, não vai se misturar com as meninas mais riquinhas, não porque você não pertence àquele grupo Depois você vai querer o que elas têm e a gente não pode te dar né? Ou então, isso é caro Aquele comum, dinheiro não dá em árvore Você está pensando que tem uma máquina de fazer dinheiro no meu quintal? E aquele de sempre, né? É importante trabalhar duro para ganhar o pão com o suor do seu rosto então, eu estou falando aqui a respeito de dinheiro de abundância porque é um pouco esse é o assunto dessa série mas pense na negatividade em todos os sentidos falar mal dos outros falar mal do mundo falar mal do, dos políticos falar mal, simplesmente a pergunta é para quê? o que isso traz de real transformação no mundo reclamar das coisas o que isso traz de real transformação? Na verdade, eu acho que muito pouco, ou talvez nada A gente tem um poder naquilo que fala Aquilo que a gente expressa como poder é quase um pedido para o universo para aquilo ser assim quando a gente expressa algo de uma maneira, é dessa maneira que a gente está vendo o mundo E é nessa frequência, é nesse lugar que o seu olhar vai se colocar Para ver as coisas do mundo Saiba que a sua palavra tem um poder Então coloque aí, no lugar daquela censura Não a censura, mas a sua consciência Perceba as imagens, os pensamentos, o falatório interno que a sua mente, que o tal do camamanas está criando e você não precisa repetir isso para ninguém você pode repetir a sua admiração pelo mundo eu tenho por mim um hábito que eu encontro qualquer pessoa na rua, no supermercado, onde eu estiver eu olho para a pessoa e eu encontro alguma coisa positiva nela o colar que ela está usando, o cabelo, os olhos, algo que eu vejo assim e imediatamente eu faço um elogio Por quê? Porque isso traz o quê? Positividade no mundo Quando eu estou num lugar, eu abro meu coração bastante o um lugar da natureza em geral e digo, ah, esse lugar é meu esse lugar me pertence, e começo a fazer com que a minha mente crie imagens positivas e comentários positivos a respeito de tudo que eu vejo, eventualmente eu digo algum porque quando você cria positividade, como que o mundo te responde? com mais positividade, e lembre-se, a sua palavra tem um poder para isso você não tem necessidade nenhuma de repetir frases que seus pais disseram que seus amigos dizem, reclamações dos outros, não tem necessidade nenhuma, foca a tua vida e a tua consciência naquilo que é positivo foca a tua vida e a tua consciência no, na maravilha que é o mundo, em tudo que o mundo te dá, em a todos os lugares que você pertence a tudo que é positivo e bonito e tudo que você já tem E para finalizar, saiba que palavras positivas sempre vão gerar energia positiva vindo para você Eu vejo na minha própria vida Eu não me lembro de falar coisas negativas aqui no canal A gente está sempre apoiando Aquilo que é bom, aquilo que é bonito, aquilo que é abundante, aquilo que é maravilhoso Aquilo que te põe para cima E, que, e o que, que vem de volta? Inúmeras mensagens de gratidão Mensagens positivas de novo Então, aquilo que você transmite é aquilo que volta para você Saiba que a sua palavra tem poder E o nosso exercício Daqui para frente, eu espero, né não é só um dia ou dois, não é colocar a consciência entre o cérebro e a língua e perceber aquilo que você fala Fala pouco, não precisa falar muito e o que você falar que seja no sentido de trazer o paraíso para sua vida porque, na verdade, ele já está você só tem que perceber Um beijo não deixa de dar um gostei aqui no vídeo, deixa para mim o seu comentário, que eu prometo para você que eu vou ler. No dia que o vídeo lança, no dia seguinte, mais um, eu vou ler, vou te responder, vou deixar para você meu coraçãozinho.